Amor, marca aí pra mim 2,90. Amor, marca aí 3 metros, 2,70. Amor, marca aí pra mim. Posso marcar 2,10, amor? 1,40 por 3 de altura. Marca aí, amor, 1,85. bom oh, vocês estão aí também? Pessoal. Estamos aqui eu e a dona da casa, né? Porque, vamos falar real, o nome da websérie tá errado. A casa do azulejista é a casa da mulher do azulejista. Exatamente. Pessoal, hoje nós estamos aqui tirando as metragens, as medidas para a compra do material. Então, não perca no... Na sequência desse vídeo, eu vou te passar três informações muito importantes sobre metragem dos pisos para você não errar na hora da compra. Como eu disse, pessoal, três dicas certeiras para você não errar na hora de medir o piso da sua casa. Dica 1. Um. A dica 1, um, pessoal, é sempre medir separadamente os cômodos. Por quê? Exemplo, nessa parede aqui, essa parede e essa parede, vai um produto. Então a gente marca a parede da, da cozinha 1, um, parede da cozinha 2, porque vai um tipo de produto. Quando for fazer a medida do chão, mesma coisa, chão da sala e da cozinha depois corredores, etc, tudo separadamente, se você, depois que as mestragens estiverem marcadas, quiser mudar alguma decoração, você consegue, só pega as medidas e só muda o material, beleza? Dica 2. Dica 2, pessoal, é o seguinte, sabe janela e porta? Quando você for medir para comprar o piso, não desconta esse vão, nem de janela convencional e nem de porta. Por quê? Porque a gente tem que contornar com o revestimento em volta de todo o conjunto da janela e da porta. E muitas vezes esse pedaço que a gente retira não dá para aproveitar em nenhum, nenhum lugar. A gente tenta otimizar o máximo possível e aproveitar os recortes, mas às vezes não é possível. Então se você desconta esse vão, você tira um pouco da metragem e isso pode faltar lá no final. Então pessoal, vai na dica, é melhor sobrar do que faltar. Vão de janela convencional e porta, não desconta. Dica número 3. Pessoal, a dica 3 é sobre a quantidade de perda. É sempre quando você faz metragem de piso e revestimentos, você tem que acrescentar pelo menos 10% a mais do que a metragem que você calculou. Se o piso for reto e se ele for na diagonal de 15 a 20%. Por quê? Essa quantidade a mais cobre rodapés. E cobre recortes como esse aqui. Então em janelas e portas, se você descontar esse vão, isso pode faltar no final. Então conta isso aqui como uma coisa só, porque esse, esse espaço aqui vão ter recortes nos quatro lados. E esse recorte não entra nessa quantidade de perda de 10%. Então dessa forma não vai faltar piso na sua obra. Bom pessoal, agora que está com todas as medidas da sua obra em mãos, é só fazer isso aqui ó. Dá o cartão pra patroa, deixa ela ir pra loja escolher os pisos, porque na real o azulejista só paga. Quem escolhe é ela. My